Ah, Aquário, você está bem confiante, buscando a sua felicidade, que pode ser ao lado de alguém. Mas, às vezes, você fica com muita ansiedade, preocupação, achando que não vai dar em nada essa história, porque isso exige de você... Um gasto de energia muito grande. Porque às vezes vocês não se entendem. Mas. Aqui mostra que a semente já foi plantada. E que os frutos estão em desenvolvimento. Ou seja. O que parece. Não é a realidade está tudo crescendo entre vocês dois e logo vai chegar o momento de comemorar essa situação se é algo que você quer muito com essa pessoa analisa se você tem sofrido por algo real ou por alguma expectativa da mente. Porque aqui é mais um aceitar das diferenças. Porque é algo que está dando certo. Mas você acha que não. Que não é para você. Que você não vai dar conta. Mas vai dar sim. Sim. Descansa sua mente, não entra em brigas desnecessárias, porque tem chance de dar certo, de você colher os frutos dessa história e de celebrar muito, tá bom? Gratidão.